Muito bem, aqui estamos para falar da última etapa do nosso treinamento, voltado para o Sistema de Informações Geográficas QGIS, onde nós vamos tratar da construção do mapa. Aqui no meu projeto do QGIS eu tenho o um mapa do estado do Amazonas com os focos de incêndio para a leitura de 2020 e 2021. Muito bem, vamos à construção do mapa. No seu sistema QGIS você vai clicar neste item Novo Compositor, vai dar um nome para o seu mapa. Clique em OK. E aqui vamos começar a desenhar o layout. Clique neste ícone. Adicionar novo mapa. E desenhe um enquadramento mais ou menos até aqui. Vou deixar um espacinho para as informações ali. Né? Depois você vai desenhar alguns retângulos auxiliares. Clicando aqui adicionar formato, adicionar retângulo, você pode desenhar um retângulo maior que esse, pegando toda a folha e um segundo retângulo que você vai desenhar você pode inclusive editar, copiar, editar, colar no local o mesmo retângulo você vai desenhar, mais ou menos vai ficar aqui assim então, hora de enviar os objetos para trás clica no maior, clica neste ícone aqui, enviar para trás bom, o retângulo foi enviado para trás, como você pode ver só realizar os ajustes. Muito bem, esse objeto aqui precisa de uma moldura. Então você clica nesse objeto com esta ferramenta aqui, selecionar mover item, desliza até o final e seleciona o um item aqui, moldura. Agora você vai ver o enquadramento daquele bloco. Esse é o bloco do mapa, esse é o bloco de design no fundo e esse é o bloco de design na lateral. Você consegue clicar nos três, como eu faço aqui. Agora você vai ajustar este bloco de acordo aqui com o layout da folha. Vai mais ou menos aqui deixando assim um pouco afastado. E aqui também você vai desenhando o objeto para ficar um pouco afastado. De modo que fique mais ou menos assim. O um enquadramento da informação e o um enquadramento para informações adicionais que você vai colocar no mapa. Primeiro aspecto mais importante, a escala. O que, que é a escala? Escala é, o, na produção de mapas, escala é o dimensionamento dos elementos no papel. Então, qual o tamanho do papel que eu estou utilizando? com o botão direito, propriedade da página, você vai ver que você está utilizando um A4 Paisagem. Beleza, posso clicar fora, clicar de novo no objeto. E essa é a escala que ele mostra para mim. Então, eu posso ir ajustando a escala de acordo com a visualização do objeto aqui. Então, qual seria uma escala adequada? Eu tô, ele está mostrando aqui 10.867.000. Então vamos colocar 10 milhões? 10.000. 10, Quando eu coloco 10 milhões, ele aproxima mais. Logo, se eu colocar 9 milhões, ele será aproximado. Consegue ver? Assim, como, assim também posso colocar 8 milhões e 50.0. .000. Então posso colocar aqui 8 milhões e 50.0. .000. Então tem esse dimensionamento. A escala do meu mapa, você deve selecionar a escala, copiar, clicar neste item aqui, do lado da escala, em editar. E aqui você deve colar, para que a escala não fique é, editável, não fique aleatória, tem que ser uma escala fixa. Então, 8.500.000, gostei dessa escala. Posso mover os objetos que eles não se perdem. Então, tem este item aqui, mover itens do conteúdo que você pode mover o desenho, ó. posso mover o desenho para cá. Então, selecionar item, e mover item, selecionar os blocos. Mover item do conteúdo, ou mover o conteúdo do item, ele vai mover só o desenho. Então, posso enquadrar de forma que o desenho não seja cortado na escala que eu determinei. Coloco o desenho aqui, assim, mais ou menos, para não pegar na borda ali. E aqui eu preciso dar um espaçamento maior para cá. Clico na ferramenta de seleção, e movo mais o objeto para cá. Como você pode observar, ele não sai da escala que eu determinei. Só usar o mover item do conteúdo para fazer o enquadramento. Então tem aqui. Esses outros blocos eu posso dimensionar conforme a necessidade. E a gente vai dimensionar depois. Aqui, por exemplo, um pouco mais para cá. Podemos assim ter o nosso layout pronto. Agora é hora de acrescentar os objetos. Como eu fixei a escala, eu tenho que estudar a escala. Então, esse aqui é o Excel, com a sua conhecida barra de unidades que você aprendeu no, no ensino fundamental. O metro é a unidade básica de medidas, depois você tem decímetros, centímetros e milímetros. E para cá você tem decâmetros, hectômetros e quilômetros. Não é verdade? O que é escala? Como eu falei, escala é o dimensionamento do objeto na folha, quando a gente está fazendo o mapa. Mas a escala em si é um conceito. Então, o conceito da escala é justamente esse aqui. Uma unidade no mapa equivale a N unidades no terreno. Qual é a unidade do mapa? É o centímetro. Então, eu posso aplicar esse conceito em cima do conceito da escala. Um centímetro no mapa equivale a 8.500.000 8, centímetros no terreno. Então, esteticamente fica feio representar isso na escala. Então, eu uso a barra de unidades... E começa a alocar esse 8, 8 milhões e 500 mil a partir da casa dos centímetros. Então, 0, 0, 0, 0, 8 milhões e 500 mil. Mais um zero. Aqui eu tenho o 5 e aqui eu tenho o 8. 500 mil, tá vendo? 500 mil, 8 milhões. Bom, 500 mil, 8 milhões. Então, dentro do conceito da escala. 1 um centímetro no mapa equivale a 8.500.000 centímetros no terreno. Então, eu vou considerar essa posição aqui da barra de unidades, a barra que você aprendeu no ensino médio. 85 quilômetros, está vendo aqui? 85 quilômetros. Então, é certo dizer que para a escala que eu estou trabalhando neste momento, 1 um centímetro no mapa equivale a 85 quilômetros no terreno. Esse é o conceito que você deve aplicar. Para escrever a escala em quilômetros. Então no QGIS vamos construir a escala desse mapa. Você clica no item, adicionar escala, desenha aqui, clique em ok. Daí você pode começar a configurar. Você vai configurar considerando quem? Considerando a unidade em quilômetros, está vendo? Um quilômetro. Dividido pelo número de segmentos. Então você vai dividir 85 por 1, que vai dar 85. Então deixa eu aproximar aqui com essa ferramenta. Então, 85 segmentos divididos por 1, que é a unidade de quilômetros, dá 85. Então, ele vai dar ali as subdivisões. Você acrescenta 1 na esquerda e, 2, e 3 na direita. Fica assim. Essa é a escala gráfica. A gente chama de escala gráfica. Então, o mapa é dimensionado, ou melhor, a escala é dada de acordo com a dimensão que você fez no A4. No A3 é um tamanho, no A2 é outro tamanho, e a escala vai ser diferente. Então, a escala, nesse conceito aqui, é dimensionamento do objeto no papel. Muito bem, posso trocar o design para caixa dupla, posso trocar aqui as configurações da escala aqui em tela, posso trocar a fonte, clico aqui em fonte, está vendo aqui embaixo, posso clicar na espessura da linha, clicar em Simple Line, está aqui 3 décimos, você deixa tudo zerado, traço fino, ela vai ficar mais fina, e posso voltar, posso trocar a fonte também para é, é, MS Shell, não, vamos colocar aqui, AR rápido para achar o Arial, então, Arial, tamanho 8, porque é uma 4, se diminui a fonte, textozinho ali, posso colocar também negrito, então, sua escala gráfica está pronta, Tá aí a escala, posição e tamanho, você tem nada que mexer aqui embaixo, moldura também não, fundo também não. Tá tudo certo pé escala. Margem dos rótulos você pode mexer aqui, você pode colocar 2 se quiser. Então, ele vai afastar, o, é, aproximar os números da barrinha, né? Então tá aí, sua escala foi co configurada, é uma convenção colocar uma unidade antes do zero você pode não colocar se não quiser, é uma convenção. Então, é, é, fica cargo de cada um. Né? Você pode reduzir essa caixa. E agora, posso partir para configurar outros elementos. Por exemplo, a grade de coordenadas. Vamos lá colocar a grade de coordenadas agora. Eu clico com a ferramenta de seleção na grade, que é o objeto interno. E posso começar a configurar a grade. Então, tem aqui especificações da grade. Posso criar uma nova grade. Clico nela e clico em modificar a grade. Depois, como eu estou em graus, o mapa... É do sistema geográfico, todos os dados são do sistema geográfico, estou, estou trabalhando com graus. Eu vou começar com um grau em X de intervalo e um grau em Y. Então você olha para o mapa e vê se ele poluiu. Comecei com um grau, ficou poluído. Então eu posso usar meio grau, posso usar um décimo de grau se eu quiser poluir mais, por exemplo. Se eu colocar aqui meio grau, 0,5 de grau, vai colocar mais linhas, está vendo? Vai ficar mais poluído ainda. Em alguns casos, você vai fazer isso. Um décimo de grau, meio décimo de grau. Tá aí, ó. Mais poluindo ainda. Então, você tem que aumentar o valor em grau. Então, um grau, vou colocar três graus aqui. 3. E aqui também. 3. Aqui agora eu posso modificar essa moldura. Quando eu aproximo aqui da moldura, eu posso... Colocar linhas interiores Que é um designzinho que vai aparecer aqui Por enquanto você não está vendo não Subindo na linha Dessa grade a, grade a linha interna, você clica nesse desenho da linha clica em sample line Coloca bem fininho também Traço fino e você pode colocar a cor para cinza Clica em cima da cor Usa a roda encontra um cinza Por quê Porque não é preciso que a, a linha fique aparecendo né, O tempo todo Você coloca um cinza aí e fica bem de boa. tá bem aqui, ó. aqueles linhas interiores ficou bem claro aqui agora. Né? Volto, tenho aqui as linhas interiores, está vendo? Tudo certinho. Agora eu vou colocar as coordenadas. Clique em desenhar coordenadas. Você pode desenhar coordenada é, em grau, minuto e segundo com um sufixo. Eu não recomendo, porque eu estou trabalhando com o mapa na dimensão do estado do Amazonas. Posso colocar só o grau. Então coloca aqui decimal com sufixo. É só o grau. Tem um tal de precisão de coordenada que eles colocam aqui, que nem precisa. A gente nem usa isso. Então, aqui, 72 graus, 69 graus, está variando de 3 em 3. Aqui também, 3, 0, 3, 6, e assim vai. As coordenadas das laterais, a gente gira. Então, giro, giro aqui. Deixa eu me subir um pouquinho. Aqui, esquerda, eu giro para vertical ascendente. E na direita também, direita, vertical ascendente. A coordenada da lateral, a gente gira. A gente não coloca reto. Beleza? Próximo passo. Posso mudar a fonte disso aqui também, né? Eles colocam essa fonte aí. Clica em cima da fonte. É a area. fonte Arial, né? Fonte de mapa Arial. A R rápido para aparecer Arial. Daí você coloca o tamanho dela. 8. Pode colocar negrito também. tá aí. A sua grade de coordenadas. Então, cheguei nesse ponto... Eu posso salvar o meu projetinho do mapa, e posso que eu vou salvar o projetinho do que existe também. Eu vou salvar, eu tenho o projetinho salvo, e posso gerar um PDF, para visualizar como é que está ficando. Com a ferramenta ver tudo, eu faço o um enquadramento geral. Com essa ferramenta de aproximar, eu olho um determinado aspecto específico do mapa. Vou falar sobre os acabamentos do mapa. Então, principais elementos, título, subtítulo, mapa principal, mapa de localização, legenda, escala, seta norte... E assim por diante. Crédito, autor, data e assim por diante. Então, a minha barrinha da escala posso colocar aqui. E posso escrever com a ferramenta de texto, que é essa. Posso desenhar um retângulo aqui. Eu posso escrever a escala. Coloco em caixa alta: escala 1 um, para 8 milhões e 500 mil. Troco a fonte. R rápido para achar areal, coloco negrito, está 10, vou colocar aqui 9. Então, posso centralizar esse objeto, clicando aqui no centro, e aqui eu posso dimensionar o objeto, vai ficar em cima da escala gráfica. Então, vou desenhar um retângulo para aproximar bem, eu tenho a escala gráfica e a escala numérica. Então a escala numérica e a escala gráfica, a escala 1 para 8 milhões e Agora eu posso criar o descritivo para a escala. Posso pegar o conceito da escala e aplicar aqui também. Posso copiar, editar, copiar, Ctrl-C, editar, colar no local que é Ctrl-Shift-V. Está vendo? Então posso já colher um outro bloco, posso descer com a setinha para baixo. E aqui eu vou escrever. 1 um cm no mapa equivale a 85 km no terreno. Não foi isso que encontramos lá na aulinha sobre, sobre a escala gráfica. Clico em fonte, tiro o negrito. Coloco o tamanho 6. Então tá aí o descritivo para a sua escala. Então eu configurei a escala aqui. Posso seguir minha vida, posso adicionar mais objetos. Posso colocar autor, posso colocar fonte, posso colocar data. Então, eu posso CTRL C, CTRL SHIFT V, descer o texto e incluir as informações aqui. Autor. Jorge Santos. Fontes. É, fontes vai ser IBGE barra Imp. E a data, 30 de 3 de 2021. Então, posso clicar na ferramenta, ver tudo. E posso continuar configurando meu mapa. Vou aproveitar esse mesmo texto aqui, CTRL-C, CTRL-V, movo ele para cá. Então, começo a, a, a, a escrever o título do mapa, né. Focos de incêndio. No estado do Amazonas. Tá aí. Focos de incêndio no estado do Amazonas. Você vai ampliar o bloco. Pode alinhar a esquerda. E pode também é, aumentar a fonte dele. Que fonte? Vamos aumentar a fonte aqui para 14. Deixa eu ver como fica com 14. Então, focos de incêndio no estado do Amazonas. AM. AM. Esse é o título do mapa E o subtítulo Você pode Escrever aqui dentro Ou pode Vou criar outro bloco né? esse bloco quieto aí Ctrl C, Ctrl Shift V Pra colar no mesmo local, desce Daí você pode colocar Monitoramento Vou colocar Se eu coloco caixa abaixo ou caixa alto. colocar caixa alta 2020, 2021, então posso diminuir a fonte dele, se esse aqui está 14 eu vou colocar 12 para esse, e aí fica bem claro, posso colocar até menos também a fonte, posso colocar 10, então ficou claro aqui que esse é o título do mapa, e esse é o subtítulo, então título e subtítulo Eles podem contar aqui no mapa Como podem contar aqui embaixo também Você pode escrever eles aqui, não tem problema Sua escolha Eu não gosto com, com fundo, então vou lá, vou tirar o fundo Deixa as linhas aparecendo Também vou tirar isso aqui também Muito bem, o título e o subtítulo do mapa estão prontos Posso prosseguir para a finalização completa Então, falta aqui colocar Seta Norte, a legenda e também o um mapa de localização é importante colocar também. Beleza. Vamos agora a outro aspecto que é importante. Mapa de localização. Você só pode partir para esse aspecto quando você tiver a certeza que você terminou todas as edições aqui. Porque a gente vai congelar essa formatação. Então, terminei de formatar todos os objetos. Eu clico a ferramenta de seleção no mapa principal. Então aqui você tem as propriedades dele. E você vai ter os itens. Travar camadas e travar estilos Acabou, não mexo mais nesse Porque eu vou realizar umas outras configurações lá no QGIS Para construir um mapa de localização Bom, eu clico nesse segundo item aqui Adicionar mapa, desenho um retângulo Aqui assim mais ou menos Então desenho um retângulo ali Ele vai tentar trazer os mesmos objetos Como eu travei as camadas desse aqui Então ó esse aqui é o mapa 1, esse aqui é o mapa 2. Está vendo aqui? é o mapa 2, esse aqui, um pouquinho aqui mais abaixo, mapa 1. Então, mapa 1, travar camadas e travar estilos para as camadas. Ok? E aqui, quando eu clico no mapa 2, os estilos ainda estão disponíveis para que eu possa alterá-los. Volto no QGIS, desligo isso aqui. Volto no meu mapa e atualizo. Estou selecionando aqui o mapa 2, atualizo. Vai acontecer isso. Então esse aqui não é alterado Você viu que eu desliguei a camada do outro lá Mas esse aqui permaneceu Então eu posso seguir a mesma lógica Para melhorar os estados melhorar, Botar imagem de satélite Fazer o mapa da visão geral né? Então vou copiar aqui o texto da, da escala Que já está no tamanho configurado Vou clicar em CTRL C CTRL SHIFT V Vou subir o texto lá, lá para o topo Posso segurar o SHIFT também com a setinha Vai mais rápido Vou chamar de visão geral Então, visão geral tem esse enquadramento aqui dessa, dessa caixa. Né? Daí eu posso agora configurar lá no QGIS. No QGIS eu vou aqui pelo nosso querido complemento Quick Map Service. Você vai adicionar um, uma imagem de satélite da Esri. Daqui, Esri Ocean. Como eu falei, mostra os oceanos bem bacana. Hum? Deu erro aqui? HCMGS Base Map, Ezure Ocean. Ah, bacana. Deu um erro no Quick Map Search, mas é bom você ter dois. Deixei você dois, para que isso não viesse a acontecer. Tá aí, o Ocean, fica assim. Eu posso criar um clone, é, é, é, duplicar essa camada aqui, dos limites dos estados. E aqui eu posso remover o filtro, posso limpar, para mostrar todos os estados do Brasil. Então, isso aqui eu vejo todos os estados do Brasil. Posso mudar a cor deles. Posso clicar na ferramenta de ação de mas ele está preto, eu posso colocar um cinza um pouco mais claro beleza? Então tem os outros estados. Quando eu volto lá no, no QGIS e mando atualizar, acontece isso. Então eu posso também mexer em questões de escala. Ó, 50, 50 milhões 830 mil. Eu clico com a ferramenta mover item do conteúdo e posso rolar a rodando do mouse aqui dentro. Ele vai afastando. Então tem aqui a visão geral. Então, tá aí. Bacana, né? Volto lá no QGIS. Ligo a camada do... O Wesley Ocean tá em cima. Coloco a camada dos municípios em cima do Wesley Ocean. E atualizou, já atualizou para mim. Bacana, né? Para finalizar o mapa, você vai colocar a seta norte. Clica aqui, ó. Adicionar a seta norte. Desenho o retângulo e seleciono o norte da sua preferência. Tem uns que são bem poluídos, né? Então você tem que escolher um, diminuir o tamanho. Está aí o norte. Seta norte ajustada, falta a legenda. Vamos ajustar a legenda também para o mapa? Então, clico no bloco de legenda e desenho aqui o quadradinho. O bacana da legenda é que tudo aqui é editável Ou seja, não preciso levar na íntegra todos esses objetos não Posso escolher só o que eu preciso Então aqui no item legenda eu desmarco a atualização automática E vou remover as camadas que eu não gosto Não quero essa camada, não quero essa de Ocean Vou clicando no menos eu Quero subir os municípios, clico nele, vou subindo ó. Quero subir o estado, clico nele e aqui eu tenho a leitura né, dos objetos que, que vão aparecer Então eu posso renomear cada objeto, por exemplo Aqui, eu clico neste item Para editar a propriedade do item, ele vai me dar o um nome então, eu posso escrever Limite Limite estadual Posso escrever, volto Aqui, clico também na folhinha Municípios Municípios, ok Volto E aqui também Posso melhorar esse texto Que é o nome do arquivo, né Focos de incêndio posso ser, Pode ser 2020 2021 OK? Então tá aqui. Tem também os itens da legenda que eu posso editar cada um deles. Posso colocar aqui risco baixo. Risco moderado. E aqui? Por último, risco alto. Então, temos aí os itens legenda. O mapa está pronto. Salvo, a alteração. Mando geral PDF. Não pode deixar ele aberto. Só com o nome real dele, né? Vou exportar: Incêndios Imp 2020-2021. O mesmo nome do arquivo. Aí. E agora nós vamos conversar sobre recursos para exportação do seu mapa Em alguns casos Você não vai precisar de gerar um layout Não é necessário gerar um layout Você vai simplesmente exportar Tudo que está na sua tela Para visualização, para inclusão no documento No artigo, de uma forma bem rápida Então tem aqui os focos De incêndio para o Amazonas Para o enquadramento todo do Amazonas Você tem aqui e alguns limites dos estados também Então eu posso simplesmente clicar no menu projeto Importar e exportar Então eu posso exportar Ou para a imagem ou para PDF Como você pode perceber é bem tranquilo né? Então vamos exportar esse mapa para a imagem você vai, Ele vai medir aqui o enquadramento Que está pegando aqui na folha né? Essa mesma escala que eu coloquei aqui Você clica em save E o que a gente vai salvar A imagem no seu computador Vou colocar aqui focos am 2020 2021 e agora chegando aqui na minha pasta eu tenho a imagem png posso abrir aqui clicando duas vezes então ficou claro que em certas situações será necessário gerar uma imagem ao invés de gerar um mapa completo esse curso permitiu né abrir a oportunidade para que você venha estudar o sistema de informações geográficas e associá-lo a sua pesquisa, ao seu, o seu trabalho de jornalista, a sua pesquisa Eu acho muito válido, eu acho que vai ajudar muito mesmo Nós estamos à disposição para qualquer tipo de apoio, conversa Qualquer tipo de comentário, tem meu tweet, tem meus contatos E você pode falar comigo também Um forte abraço e até a próxima <música>